This feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off of my city, off of my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my. Above it, moving so phenomenally Come on, like the way we rock it So don't stop Something magical, it's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control I've got so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it, it drops. ooh I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. We rock it, so stop, stop, stop, Under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just do your change. Nothing I can see but you When you dance, dance, dance It's the good good creeping up on you So just dance, dance But you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Stop them. I can't stop the But I'll be hood forever, I'm the new Sinatra And since I made it here, I can make it anywhere Yeah, they love me everywhere I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos Right there up on Broadway Pulled me back to that McDonald's Took it to my stash spot, 560 State Street Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry Cruising down A Street, off white legs. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bad style. Home of that boy, Biggie. Now I live on Billboard, and I put my boys with me. Say, what up to Tata? Still sipping my ties. Sitting courtside, nicks and nets, give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from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 gostaram da palestra muda se não funcionar aqui ó palmas para a técnica que me salvou aqui palmas para a técnica não dou palestra motivacional então não vai ter abraça a pessoa do lado e diga você é um vencedor ninguém vai tocar em ninguém tá não suporta essa coisa de pegação não vou separar esse lado vai gritar ha, esse lado vai gritar ru, ha, hu. Não vai ter essas coisas. Não vai ter agora todo mundo das mãos para superar a crise e grita não vai ter. Não vou chamar ninguém para pagar mico no palco e não vou apontar para alguém e fazer uma pergunta desconcertante. Relaxe, mas a minha palestra não é motivacional porque eu pesquiso gente mais moça do que vocês. Só para fazer um teste aqui, quando eu pedir que vocês levantem a mão, não faz assim, ó. Ah, não vou pegar no pé de ninguém. Quando eu perguntar, ah, quem viu o filme e tal, levanta a mão. Quem aqui tem menos de 15 anos de idade cronológicos, não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter. Quem tem menos de 15 anos de idade cronológicos, que inveja. Quem tem entre 15 e 20, Quem inveja. Quem tem entre 20 e 25 que inveja, quem tem entre 25 e 30, acabaram essas perguntas, então olha só, tem gente que vai se escondendo, assim. eu vejo cada coisa do palco, Às vezes uma olha para outra e diz assim, por que ela não é motivacional? Porque nós não estamos preparados para o que vem aí, cadê o pessoal que me entrevistou antes de eu subir no palco, estão aí? Cadê o pessoal? Está aqui, vocês malucos aqui. Eles me perguntaram... Eles assistiram uma palestra minha na Campus Party de 2014 e pegaram item por item das coisas que eu falei, foi a, das entrevistas mais preparadas que eu já, já enfrentei. Tá? E no final da entrevista eles me perguntaram como foi de 2014 para hoje, cinco anos, eles me perguntaram o que, que vai acontecer em 2024. Eu disse, não tenho a menor ideia. Porque em 1980... A gente sabia o que ia acontecer em 1990. Em 1990, a gente achava que a gente ia saber o que ia acontecer no ano 2000, porque a internet ainda não tinha entrado na casa da gente. Tem uns mais antigos aqui, que ligavam a internet escada na madrugada, depois da meia-noite, que era mais barato, para aqueles chats de... E ficava botando nickname, depois veio o ICQ... Depois veio o Orkut com aqueles maravilhosos grupos. E para meu prazer, há exatos 15 dias, eu palestrei num evento em Porto Alegre que o palestrante de sábado foi o Orkut, cara. E o cara, acreditem, ele ficou cinco dias em Porto Alegre e quando ele chegou em Porto Alegre, ele entrou no Tinder. E aí três pessoas denunciaram ele por estar usando um nome absurdo. E o Tinder cancelou o cara. E aí ele foi reclamar no Twitter. Então, o Orkut foi cancelado pelo Tinder e reclamou no Twitter. E viralizou no Insta. Tá? Então, é o seguinte. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui quatro anos, cinco anos. Por isso que a palestra não é motivacional. Eu vou tentar dar algumas coisas para vocês. Em 31 minutos, que é o tempo que eu tenho. Vocês aguentam 31 minutos de papo com esses zoom, zoom, zoom aí? Ok. Minha palestra é sobre mudança. Mudar não é fácil. Se você tem mais de 35 anos, então, é muito mais difícil mudar. E se você é homem, é muito mais difícil mudar. Porque os homens foram criados por homens que tinham seu lugar no mundo. E os homens hoje não têm mais seu lugar no mundo. E para piorar, todo mundo que nasce neste século já é multicanal, multitarefa. E quem nasceu no século passado é monocanal. Não, espera aí. As mulheres do século 20 sempre foram multicanal. Porque quando eu vou em barzinho, conversa de homem é sempre chata. Só sem, são dois assuntos, tá? Eu espicho o ouvido para ver o que, que, é que cinco mulheres da mesa do lado estão conversando, tomando shopping, rindo, e as cinco mulheres estão falando seis assuntos simultaneamente, dando conta de acompanhar, e uma delas está vendendo Mary Kay para as outras, tá? Se fosse os homens aqui, a gente se reuniria no bar, o Francisco ia dizer, não, tal coisa, tal coisa. Ele dizer, não, aí, tal coisa... Aí o Thales ia dizer, não, agora é a minha vez. Então, assim, se todo mundo que nasce no século XXI é multicanal, e as mulheres do século XX já eram multicanal, quem está em apuros no século XXI? Homens do século XX. É por isso que o matriarcado vai assumir ao natural. Ao natural. Só que tem uma coisa... O século XXI está querendo entrar de vez na nossa vida, mas o século XX não está deixando o século XXI entrar definitivamente na nossa vida, porque o século XXI já está indo para a terceira década. Nós estamos entrando quase na terceira década do século XXI, só que o século XX fica pressionando o século XXI porque o século XX ainda diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa, ou quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Vocês estão enxergando que o século XXI está querendo entrar com inteligência artificial, robótica, matriarcado, um monte de coisa legal, diversidade, e o século XX fica, não fica deixando? Então, nós estamos vivendo hoje uma pororoca cultural, e que daqui a um pouco o século XX não vai mais aguentar e o século XXI decola. Então, é só uma questão de tempo, é uns 20 ou 25 anos. Vocês estão olhando para mim assim, ah, é muito tempo. Não é muito tempo para quem é velho. Eu tenho 58 anos, 25 anos passa assim, cara. Não precisa trocar slide mais, tá? 25 anos passa rápido, porque vocês acham que o mundo que veio de um jeito até aqui vai mudar em cinco anos o comportamento? Não. Mas a nova geração que já nasceu sem a separação online e offline... Porque, confessa, um dia você falou, ah, isso é online, isso é offline. Ou você falou, ah, isso é do mundo real, isso é do mundo virtual. <risos> Se você um dia falou ou pensou isso aí, você é do século passado. Porque quem nasceu neste século, para eles não tem mundo online ou mundo offline. Mundo é mundo, entendeu? Eles já estão vivendo este mundo aqui. E nós aqui, que a gente teve umas coisinhas assim lá do passado, olha para mim aqui o pessoal do celular, só olha só agora aqui. A gente teve lá, não fala de boca cheia, senta direito. Como é que se diz para o moço, obrigado, cumprimenta a tia, oi tia. A gente teve essas coisas. Quem nasceu agora, nasceu numa outra dimensão. Então, eu sou otimista para o médio e longo prazos. E sou pessimista para o curto prazo, porque... Porque a pororoca está ficando cada vez mais insuportável. Porque a gente vem para a Campus Party e vive só no século XXI, não é? Só que aí a gente sai ali e tem uma atendente da lanchonete que rosna para gente. Porque ela detesta o que faz. E a pergunta que ela mais fez na vida foi, que horas são? Que é o tempo que falta para ela ir embora daquilo que ela odeia fazer. Só que aqui dentro... Aqui na Campus Parto, parece que assim, é um mundo maravilhoso, porque tem um monte de gente aqui querendo fazer coisas, sonhando fazer coisas, se preparando para fazer coisas. Então, o século XXI vai ser muito mais legal do que o século XX, mas neste momento nós estamos vivendo uma pororoca cultural e quem está no poder não está querendo deixar nós, vocês, a gente assumir. Porque vai ser mais legal daqui 20 anos. Muito mais legal. Quando a gente tiver um chipzinho, um nano, alguma coisa, enfiado aqui dentro, que vai controlar a nossa pressão, vai controlar o nosso índice de glicose, vai controlar tudo, nós vamos durar 100 anos. Então, olha aqui, ó. não sei se vocês conseguem fotografar. Eu faço pilates, eu faço crossfit, eu faço funcional, faço musculação e eu corro. Vocês acham que eu faço isso para me gabar? Estou com 58 anos, cara. Eu faço isso porque eu tenho filhos nascidos neste século. E os meus amigos de 60 anos... Eu demorei para casar, tá? Eu casei com 40. Hashtag, fica a dica. Tá? Eu tenho filhos nascidos neste século. E os meus amigos de 60 e pouco, 61, 62... Fizeram filhos com 30 anos Então os meus amigos de 60 e poucos têm filhos de 30 E um amigo meu me chamou na casa dele há 3 anos e meio Para conversarmos entre três pessoas Meu amigo velho de 61 Eu outro velho 54, a 55 E o filho de 30 com cara de assustado Aí o meu amigo velho olhou para mim, outro velho Apontou para o filho e disse, olhando para mim, esse cara aqui, ó, aos 30 anos, ainda não esboçou o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a cogitar da mais remota possibilidade de um dia sair da casa dos pais. Aí eu disse para o meu amigo, calma, Tchê, ele está na adolescência. <risos> claro que ele está na adolescência. A minha adolescência acabou aos 19, sabe por quê? Porque a gente chamava adolescente de teen. Porque teen 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que era 19, que ainda é, e 20, 20. Ou seja, a nossa adolescência de quem foi adolescente nos anos 60, 70 e 80 e início dos anos 90 era dos 13 aos 19 e aos 20. A gente tinha que virar adulto por um simples motivo. A expectativa média de vida em 81, quando eu fiz 20 anos, era 62 anos. Sabe qual é a expectativa média de vida hoje? 78,5. A das mulheres é 81. Por que baixa? Porque os homens não vão ao médico. Tá? Teve gente que não entendeu. Depois a média de da idade, daqui 20, 30 anos, expectativa de vida... De vida explode cara no bom sentido então então eu me cuido empenagens. porque eu vou Elas sustentar os meus guris até forma. a morte velho porque eles vão morrer com 115 a adolescência deles vai no mínimo até os 40 aí eu peguei uma calculadora para ver quanto tempo falta para o meu menor de 15 embora lá de casa véio. faltam 25 anos Aqueles 25 que eu disse que passa rápido. Nesse caso, não vai passar rápido. Aí eu meio os 25 anos que falta, meu menor, embora lá de casa, nos meus 58. E deu, não sei se vocês conseguem enxergar daqui. Vocês estão vendo lá? Deu 83, cara. De hoje até lá, 83, velho. Trabalhando. Mas não é que nem os velhos de 80 hoje que trabalham para se sentir úteis. Ai, que amor, o vô trabalha. Eu estou falando 83 no meu caso, vocês estão vendo lá. Preocupado em sustentar os gurizinhos. E aí, sabe quantos filhos por casal tinha uma família nos anos 60 no Brasil? Seis. Sabe qual é a média de filhos por casal hoje? 1.8. Sabe o que vai acontecer em 2030 e poucos? Vai morrer mais gente que nascer. Então... É certo que os meus dois filhos não me darão netos, somente um vai me dar, no máximo, um neto ou uma neta, e esse vai se separar, normal. E aí pode ser que, dependendo do arranjo da separação, ele volte lá para casa mais uns anos com um filhos debaixo do braço. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, está mais longe lá, estão vendo lá? Ó, 87, velho. Aí eu relaxo. Meu avô começou a trabalhar com 17, eu também. Só que o meu avô trabalhou 35 anos de carteira e se aposentou 52. Eu já estou com 58. Se eu comecei aos 17, for até os 87, que não é absurdo, porque eu demorei para casar e fazer filho, os filhos vão demorar cada vez mais para sair da casa dos pais, ou sequer sairão. Eu vou ter trabalhado ao cabo de uma vida inteira de trabalho, dois meu avô, então a palestra não é motivacional. Quando eu faço o cálculo aqui, eu sei na plateia quem tem filho pequeno, sabe por quê? Porque eu estou fazendo o cálculo aqui, eu vou mostrar agora a plateia, faz de conta que eu estou lá fazendo o cálculo, eu vou mostrar a reação da plateia, Eu estou fazendo o cálculo aqui e a pessoa olhando para mim faz assim, eu digo, ah, tem filho pequeno. Ah. E, de repente, a pessoa faz... Quem fez o cálculo aí? Confessa aí. É, eu vi, você, ouviu. Então, assim, não é motivacional. Nós estamos vivendo uma época de mudança. E isso aqui é o nome do meu livro, eu falo há anos isso. Porque quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Cara. Olha aqui para mim, pessoal do celular. O mundo mudou. Bem na minha vez, porque quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos e rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho, no século XXI, para continuar com algum, algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens, Pô! Bem na minha vez, cara. Então, está motivacional a palestra? Vocês estão quietos? O mundo não é mais vertical. O século XX era vertical. E olha aqui para mim, vamos falar de mercado, vamos falar de trabalho. Por que, que o século XX era vertical? Este mandava nesse, que mandava nesse, que mandava nesse aqui que atendia o mercado. Sabe por que, que o século XX era vertical? Porque não tinha concorrência em quase nenhum segmento. Não precisava de muita base de contato com o mercado. O que, que aconteceu? Olha aqui para mim, pessoal do celular. O que, que aconteceu no século XXI? Aumentou a concorrência em todos os segmentos. Então, aumentou a necessidade de se ampliar a base de contato com o mercado. Só que tem gente que ainda trabalha como se o mundo estivesse no século XX. Quem é que viu o filme Titanic? Titanic é aquele, ó. Você se lembra, só para dar uma envelhecida na plateia assim, o Titanic foi lançado há 22 anos, tá? Você se lembra quando o navio já bateu, tá virando e o violoncelista está tocando, a água está subindo, você se lembra dessa cena? E aí alguém diz: "Para! Ajuda a colocar as crianças nos botes", e ele faz: "Não posso". Tô fazendo meu serviço, tem gente em pleno século XX que trabalha como se estivesse, desculpa, gente em pleno século XXI que trabalha como se estivesse no século XX dizendo assim ó, esse problema não é meu, esse problema é do financeiro, como se as estruturas não fossem mais horizontais, elas ainda fossem verticais, pessoal. Nós não estamos mais vivendo na era do feudalismo, em que um andar odeia o outro, um pessoal de uma sala odeia o pessoal da outra sala. O mundo não é Game of Thrones. Tá? Quem não sabe o que é Game of Thrones, é uma série que basta gostar de alguém, ela morre. Tá? Eu não gosto de Game of Thrones por um motivo, porque é uma narrativa antiquada. Vocês querem ver? Eu vou para lá... E você grita, Dado, volte aqui, tá? Não quero voltar e falar mais com você. Ninguém fala de costas, cara. Ninguém Game of Thrones, a Daenerys só fala de costas, cara. É coisa velha. Mas embalado parece novo. E na entrevista que nós estávamos falando aqui, ele me perguntou, o marketing muda? Claro que o marketing muda. Muda os termos, porque os pilares continuam existindo. Eu estou falando de marketing porque eu sou oriundo da área de marketing A gente já fazia histórias muito legais para vender ano passado Você já deve ter ouvido falar no Garoto Bombril Você já deve ter ouvido falar nos, nos mamíferos da Parmalat Tomou Aquilo era uma história bem contada Só que agora se chama como? Storytelling E parece que dá para vender mais caro essa coisa A gente já fazia disque-disque Buxincho zoom zum, zum, no passado Só que agora para vender mais O que, que a gente faz? Embala e chama de bus É óbvio que as coisas mudam Mas às vezes muda só o invólucro Mas o que mudou Foi essa coisa do mundo não ser mais vertical E ser horizontal E você aí neste momento está pensando Bem que o fulano Devia estar tá aqui nessa palestra Você não pensou em alguém? E aí, eu sei que e essa pessoa tem mais de 50 anos e é homem, não é? É óbvio, porque o cara, olha aqui, olha o século XXI aqui, o século XXI já está aqui, ó. e o cara insiste em voltar para aquela coisa piramidal e dizer, sabe com que está falando? De dar uma carterada, dar um carteiraço. Esse é o século XXI, o século XXI já está ganhando do século XX, vocês estão enxergando a porócula, dá, dá para enxergar aqui, o século XXI já está ganhando só que vai demorar uns 20 anos. Portanto, calma. Um leve pessimismo no curto prazo, não tem nada a ver com política, e muito menos política partidária. É sociedade, comportamento, e um otimismo desenfreado para os próximos 2035 em diante. Com saúde. Nós dois vamos estar. Tá. Esse é o nosso tempo. Quando alguém fala... Bom era no meu tempo, ele não está querendo dizer o, algum tempo. Quando a pessoa diz bom era no meu tempo, ela está querendo dizer bom era no meu passado. Porque ela não está sabendo viver esse tempo. O meu tempo, o tempo de vocês, o nosso tempo é agora. Eu adoraria ter 20 anos agora. Obviamente que com a minha cabeça de 58. Mas já que eu não posso ter 20 anos agora, fisicamente... Eu vou procurar ter os melhores 58 anos possíveis. Não sei se vocês aí no fundo notam, eu tenho pneu aqui. Dá pra ver que eu tenho barriga? Eu tenho barriga aqui, mas eu não tenho barriga na cabeça. O meu cérebro é de tanquinho. Essa frase é boa, né? Mudando o assunto, essa frase na noite funciona, velho. Bem colocada essa frase, quando a pessoa diz assim Ah, você está meio cheinho É, mas o cérebro de tanquinho, a pessoa faz assim, ó Usa essa frase na noite, porque pega a gente, tá? E não precisa dizer que é minha essa frase Essa hora diz que é sua, ok? Opa Tchan Isto aqui é segundo eu, tá? Se for usar, cita a fonte, Ok? Nós somos adultos inéditos, porque nunca houve adultos iguais a nós Ah, vai ficar legal a foto, Pera, aí, quem está fotografando? Ok? Ficou? Tá. Nós somos adultos inéditos, porque nunca houve adultos iguais a nós Nós não podemos ser nem um pouco parecidos com os adultos do século XX Nem um pouco parecidos eles não tinham os problemas que a gente tem, o mundo não era complexo, estava tudo nas suas gavetas. E hoje não, hoje está tudo em aberto, hoje não tem nada definido, está tudo por fazer. Por isso que a gente está vivendo essa tentativa desesperada do século XXI, mandar o século XX embora e definitivamente decolar. Vamos fazer assim, pá, troca aí. Troca. Chufa. Bum. Não, não, não é aquilo. Não, não. Não era a tecla mágica. Não é. Agora você vai voltar lá para onde estava. Tá bom, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Nós somos adultos inéditos, porque nós somos os primeiros adultos que vão ter que começar a sentir... Vontade de mudar. Quem aqui ainda não é adulto? Duh. Vocês falam umas coisas com 13 anos, com 12 anos, que a gente não falava, cara. Todo mundo é adulto. Eu tenho filhos homens, mas eu olho para meus amigos que têm filha mulher de 10, 12 anos, cara. Os caras estão estressados. Sabe por quê? Já tentou negociar com uma menina de 9 anos com um argumento? O menino é uma barbada, velho. A gente começa a jogar um gamezinho, vai jogar uma bolinha. Já tentou ganhar na, na discussão de uma menina de 9 anos que no meio da discussão diz, mas papai, você disse exatamente o contrário em abril de 2017. Então, nós somos adultos inéditos, porque nós vamos ter que lidar com uma complexidade do mundo adulto. Ele é 100% adulto, o nosso mundo. Tem criança de 4 anos que fala coisas de adulto. Simples assim. E agora, a mais fotografada dos slides, tá? já sei que é essa aí. Aqui, por favor, não é nenhuma crítica, nenhum puxão de orelha, é uma constatação de pesquisador, que é o que eu sou. Ninguém aqui está pronto para o século XXI. Nós temos umas lacunas... Só um pouquinho. Nós temos umas lacunas imensas. Os mais velhos tem uma defasagem digital preocupante e, infelizmente, os mais jovens, porque a gente se dissociou do noticiário, porque a família ouvia na rádio, ouvia na ou assistia na TV o noticiário, a gente debatia o noticiário uhum. e noticiário em camadas várias décadas criava um caldo cultural na cabeça da pessoa. Infelizmente, os velhos estão atrasados digitalmente, e os jovens têm umas lacunas de conhecimentos gerais recentes, terríveis. O recentes é fim da Segunda Guerra Mundial. Quem não entendeu o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não entende o que está acontecendo no mundo hoje, porque a gente ainda é regido por Bretton Woods, que foi o arranjo em 48 que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, que já vai fazer 70 anos. Então, pessoal, por favor, corram atrás do conhecimento. Os velhos vão parar de imprimir e-mail para ler no papel, porque é melhor. Para com essa coisa. E para de chamar o WhatsApp de Zap, pelo amor de Deus. Não tem coisa mais, assim, melancólica que uma pessoa falar Zap, Zap. É o WhatsApp o nome da porra. É o grupo de WhatsApp. Tá? Agora, vocês que estão rindo dos velhos, e um monte de jovem que acha que Guerra Fria é a Friboi contra a JBS. Um monte de jovem que acha que Gorbachev é nome de vodka, que nunca ouviram falar no Zico. E um aluno meu, em 2009, de graduação, quando eu falei do Pelé, como um exemplo assim, or concur, fora da curva, como Michelangelo, o cara disse, esse aí, não, ele não reconheceu a filha. Eu digo, sim, ele errou aí. Mas ele é o Pelé. Não, mas não aceito. Eu digo, pô, velho. Então, assim, ninguém aqui está pronto, vocês estão entendendo? Todo mundo tem uma lacuna digital ou de conhecimentos gerais. E isso vai ser importante, porque, Porque para a gente atender melhor e dar conta do século XXI, a gente tem que ser bem informado. Pega todas as lacunas e começa a zerar as lacunas. Por quê? Porque todo mundo vai falar inglês daqui a cinco anos. Vocês já viram o inglês de quem nasceu neste século e aprendeu inglês jogando game ou ouvindo PewDiePie? Quem não sabe o que é o PewDiePie? Ainda é a pessoa mais acessada no mundo no YouTube. Já ouviram o inglês dessa gente nascida neste século? O nosso inglês era, this is a pen, no, this is a pencil. Olha que coisa horrorosa. O inglês deles hoje é, rusha, Russian motherfucker, mother shit, mother... O vocabulário é horrível, cara, que é vocabulário GTA. Tá, mas assim, é native speaker, é um, é um falante nativo. Então assim, quem não falar inglês daqui cinco anos, essa é a única previsão que eu esqueci de falar para você. Quem não falar inglês daqui cinco anos, fluentemente, não é, ah, eu entendo, falar mesmo, vai ser cidadão de segunda classe. o oh, oh, por um simples motivo. Não vai precisar aprender mandarim, mesmo que a China mande no mundo, porque a dominação é sempre pela língua. Por que, que foi fácil Roma dominar o mundo? Porque falava latim, é uma barbada aprender latim. Por que a Inglaterra e depois os Estados Unidos dominaram o mundo? Porque é uma barbada falar inglês. Já sei, estou aqui, falta sete minutos. É uma barbada falar inglês. Né? Em inglês é eu falo, tu falo, ele fala, nós falo, vós falo, eles falam. Então, fiquem tranquilos, vocês não vão precisar aprender mandarim. Se você fala inglês macarrônico, ai, ah, precisa aprender mandarim? Para com mandarim, vai aprender a falar inglês, porque todos os chineses daqui 20 anos vão falar inglês. Mas você vai ter que aprender a falar inglês. E principalmente quem se informa e quem se forma, se recicla. Quem se recicla, rejuvenesce. E quem rejuvenesce, aumenta a longevidade profissional. Eu falo isso em todas as palestras, mas eu falo para eu não me lembrar, não me esquecer, aliás, para eu me lembrar e não esquecer que eu vou ter que sustentar meus gurizinhos, vocês estão vendo lá, até a morte, velho. E eu acho que eu vou sustentar eles até a morte deles, que daí eu vou morrer tranquilo. E aqui, ó, Alvin Toffler, o melhor scenarista, melhor futurista que não tinha esse nome no passado. O Alvin Toffler escreveu a terceira onda nos anos 80 E até hoje, agora falam de prosumer Ora, o Alvin Toffler escreveu o prosumer em 1980 E agora acham que descobriram Que o consumidor é que vai fazer os produtos e serviços Isso é falta de leitura, cara O Alvin Toffler falou Desaprender e reaprender Aprender, desaprender e reaprender Este é o cidadão do século 21, A cidadã ou cidadaxi do século 21, está claro isso? pelo seguinte a gente se diferenciava no século 20 por idade velho era velho, resistente ao novo e jovem era jovem aberto à mudança e hoje tem jovem jovem, mas tem jovem velho, vocês não conhecem o jovem velho? tem cara assim de 25 anos me olhando, eu digo meu Deus cara, o cara só tem 25 anos é um velho só que ele vai morrer com 100 cara. e já é chato agora quem vai aguentar esta mala mais três quartos de século? Então hoje, a gente não se diferencia mais por idade, porque tem velho, velho, mas tem velho, jovem. Hoje, olha aqui para mim, a gente se diferencia por mentalidade: aprender, desaprender, reaprender, para sempre. Eu criei há dez anos esse termo, digiretria. De há dez anos eu dizia: seremos todos, querendo ou não, gostando ou não, Vérias digitais E é o que está acontecendo hoje E agora este ano eu criei um novo termo Que mistura esses dois termos Porque não basta a gente se atualizar Se a gente se atualizar e não se adaptar A gente vai ficar para trás E se a gente se adaptar e entender o mundo Mas não se atualizar A gente vai ficar para trás Então eu acho Que a gente está vivendo É a era da adaptualização É bom isso que é para não esquecer, que é se adaptar e se atualizar. E de novo, se adaptar e se atualizar. E de novo, se adaptar e se atualizar. Agora ficou a foto. Ok? Quem tem LinkedIn aqui? Então, abre o LinkedIn agora aí. Abre, abre o LinkedIn. Quem não tem, não vai agora baixar. Tá? E transformação digital é a expressão da moda. Tudo que a gente vai ouvir... Ah, transformação digital. Também tem uns outros termos assim, quer arrasar numa reunião, fala blá, blá, blá, blá, disruptivo. Blá, blá, blá, blá, blá, exponencial. Blá, blá, blá, blá, singularidade. O mais legal também que serve para todos os discursos é blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, vírgula de forma sustentável. Sabe lá o que quer dizer isso. Mas transformação digital tem embutido uma coisa muito importante. A coisa mais importante dessa expressão não é digital. É transformação. Que o mais difícil não é aprender o digital, a mandar foto pelo Zap. O mais difícil é entender que não vai parar nunca mais de ter que aprender, desaprender e reaprender. Tá chata a palestra? Então entra no LinkedIn aí. Entra no LinkedIn é este, é este símbolo, tá? Esse é o símbolo do LinkedIn. Agora, quando você entra no LinkedIn, aqui embaixo... Não faz nada. Aqui embaixo, não tem duas cabecinhas do LinkedIn? Isso é uma pergunta, tem ou não tem? Clica ali. Quando você clica ali... Na maioria dos celulares tem lá em cima conexões e na sua área, estão vendo lá o na sua área? Clica no na sua área e vai começar a pipocar um monte, bota no bluetooth, vai começar a pipocar um monte de gente que tem linkedin aqui. Está aparecendo para vocês aqui, Guilherme Tristão, Danilo Platini. Quem está? Platini, cadê o Guilherme? Danilo, Henrique Ávila, Vitor Rios. Estão vendo isso aqui? Não está aparecendo? Um monte de gente aqui para vocês. Então, olha só, a quantidade de conexões que a gente pode fazer de gente que está aqui, cara. E você sabe o que está... Vocês estão vendo as pessoas aparecer aí? Isso é uma pergunta. Você sabe o que está acontecendo neste momento? Um velho está ensinando uma coisa digital para um monte de gente mais jovem. Então eu vou me gabar desse momento em câmera lenta, grava, grava isso aí, grava no YouTube isso aí, pelo amor de Deus, vai gravar? Vou me gabar em câmera lenta. E agora, que me falta 59 segundos, eu escrevi esse livro, não trago o livro em palestra. Quer comprar o livro? Vai comprar, bota livro, da o O livro já está velho, viu? Tem cinco anos. Quer, quer saber? Não compra mais o livro. Eu estou escrevendo outro livro. Meu livro metade já está defasado, mas ele é todo em tweets, é fácil de ler. Tá? E é bom de dar para aquele pessoa que não veio, que vocês pensaram, entendeu? Todo domingo, às 21 horas, no Instagram e no Face, e daqui dois meses, no YouTube, eu faço lives por quê? Porque eu sou um ótimo professor, modéstia à parte. E eu quero ser professor para todos, aos domingos, de graça. E o nome da minha live é Live da Domingo. Mas é para não esquecer. E agora prestem bem atenção. Quem falou aqui para vocês fui eu. Eu sou professor, eu sou pesquisador, eu tenho uma carreira de décadas como executivo, então eu fiz coisas. Muito cuidado de construir uma carreira só falando coisas ou buscando likes. As carreiras a gente forma realizando coisas e cometendo grandes erros. Às vezes eu olho para pessoas pessoa e digo assim, mas você não fez nem cagada. Então, presta bem atenção agora para o próximo slide, fotografa, porque eu quero que vocês me indiquem muito, eu adoro vir para a Goiânia, tá? eu tenho um monte de amigo aqui, mas vocês nunca me viram em Goiânia, porque eu sempre palestra fechado para as empresas, então, pelo amor de Deus, fotografa meus contatos, pensa nos meus gurizinhos. E se vocês gostaram da palestra, por favor, me indiquem. Agora, se vocês não gostaram da palestra, por favor, me indiquem para quem vocês odeiam ou para os concorrentes, mas não se esqueçam dos meus gurizinhos. E muito, muito obrigado. Espera aí, não bate palma, que eu vou fazer um stories. Espera aí. Fica sentado, não vai embora também. Você é falta de educação, espera aí. Estou eu aqui, ó, na Campus Party Goiânia, Campus Party Goiás, com o Francesco. E eu estou realizado... Muito obrigado. Obrigado. Ah, tem mais uma coisa. Eu tiro selfie, na verdade, na verdade, eu tiro selfie, na verdade, com todo mundo. E eu vou ficar, não sei, acho que é melhor ali, né? Qual é o melhor lugar para tirar selfie? Lá. Eu vou ficar lá. Vou tirar selfie com todo mundo e presta atenção a uma coisa. Eu ainda não sou famoso. Mas se eu fosse, você tirava selfie hoje. Porque depois eu vou ficar insuportável com um monte de assessor. Eu vou continuar legal, mas os assessores em geral são insuportavelmente chatos. Muito obrigado.